Chegando para você mais um quiz MPP. Quadro esse que acontece toda terça e quinta. Como é que funciona? Na segunda, a gente bota uma questão para você resolver nas nossas redes. E na terça, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, às 15h15, tem a correção. Na quarta, tem outra questão. E na quinta, a correção. E o quiz de hoje está sensacional, que é o que nós chamamos aqui, carinhosamente, no método MPP, de Teorema do Azarado. Você vai achar por aí como princípio da casa dos pombos, mas vamos lá, como é que eu sei, que eu consigo identificar que o negócio é teorema da, o princípio da casa dos pombos, teorema do azarado, vamos lá, ó, começa sempre usando a primeira técnica do nosso método, que nós chamamos carinhosamente de método dos 50, que é onde a gente ensina a interpretar. E uma gaveta, a seis meias brancas e oito meias azuis. Joaquim retira sem olhar N meias dessa gaveta. O menor valor de N para o qual Joaquim tem certeza, ó. Menor valor de N para ter certeza de haver retirado pelo menos duas meias azuis, é? Galera, toda questão que pede o menor valor para ter certeza é o Teorema do Azarado. Princípio das Casas dos Pombos, Teorema do Azarado. Nós batizamos aqui carinhosamente. Por quê? Você já vai entender. Então, interpretei. Já sei que é Teorema do Azarado. Técnica R diz o que para gente? O que, é que a técnica R diz? Técnica R diz o que? Falou no Teorema do Azarado, galera. Você pensa na pior coisa que pode acontecer com você. Por isso que o nome é Teorema do Azarado, porque você sempre vai pensar na pior coisa que pode acontecer. Repara, você tem aqui, ó, brancas são seis. E azuis são oito. Show de bola? São seis brancas e oito azuis. Agora, galera, você quer que saia pelo menos duas azuis. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você meter a mão e só vir branca. A pior coisa que pode acontecer com você é o quê? Tô com a falta de sorte nenhuma. nada. Pô, tô metendo a mão e só vem branca. Ah, não, Renato. Mas se saírem logo duas azuis, isso não é a pior coisa né? Isso é a melhor. Então, vamos lá. A pior coisa que pode acontecer para você é o quê? Saírem todas as brancas. Então, saírem as 6 brancas. A partir de agora, quantas você tem que tirar para ter certeza que saíram pelo menos duas azuis? Você vai ter que tirar mais duas. Logo, o total, o menor valor de N para você ter certeza são... 8 meias. Qual é o teu gabarito, letra C, Marco Vila Vitória? Porque olha só, vamos lá. Pior coisa que pode acontecer: saírem as seis brancas. Agora, para ter certeza que tem pelo menos duas meias azuis, saem mais duas que com certeza são azuis. Então, um total de oito que ele tem que o Joaquim. Tem que retirar. Show de bola? sensacional, né? Eu adoro o Teorema do Azarado. A gente mostra para você. Dentro do nosso curso tem os macetes, os caminhos para umas situações que você ganha muito tempo. Mas sempre pensando na pior coisa que pode acontecer. E eu quero te convidar, porque amanhã vai acontecer a Black Friday MPP. E eu não quero que você compre nenhum curso de matemática até amanhã. Por A Black Friday MPP, família, é o único dia do ano o único dia do ano com 24 horas de desconto em todos os nossos cursos disponíveis no site. Exceto o curso 3 de MPP, turbinado 2.0 e é o essencial, porque eles não estão disponíveis nesse momento. Se você quer garantir um mega desconto, porque presta atenção... Todos os nossos cursos, você que acompanha a gente aqui já foi no nosso site com certeza e viu que nossos cursos já tem um mega desconto. Mas amanhã é o único dia do ano onde você vai ter 24 horas de mais um descontão. É um desconto além do que os cursos já têm Então não perde tempo. Digita aqui, eu quero para você entrar no grupo VIP e não perder essa promoção. Porque se tu perder, tu vai ter que esperar o ano que vem. Black Friday é só ano que vem. E você sabe, nós, damos, nós não damos descontos assim promoções. Só nessas datas. Então, não perde tempo. Black Friday, não compro nenhum curso antes de 25 de 11, amanhã, beleza? Não perde tempo, estou te aguardando lá no grupo dos 5%, digita aí, eu quero, show? E se essa questão te ajudou, se essa explicação te ajudou, já dá o teu like aí para divulgar mais ainda esse vídeo e você aprender e ajudar também quem precisa, show de bola? Eu sou o Renato, estou ficando por aqui, foi um prazer, espero ter te ajudado, semana que vem eu estou de volta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, com um quiz MPP. Um beijo. Aproveita Black Friday. Pula o muro pro grupo dos 5%, que ele tá baixinho. Um abraço. Até lá.